Fala, beleza? Breno Quintanilha aqui e uma pergunta que muita gente me faz nos comentários aqui desse canal é o seguinte. Brandon, eu não quero aparecer depois que eu fizer o curso Robô Milionário. Eu não quero aparecer. Como que vai funcionar? Eu vou vender para os meus amigos dentro do meu perfil do Facebook? Porque se for dessa forma eu não vou querer continuar, eu não quero me expor ou algo do tipo. Caramba, cara! Muita gente faz esse tipo de pergunta aqui no canal. Assiste esse vídeo até o final, que eu vou explicar definitivamente para você aqui nesse vídeo para quem você vai vender depois que estudar e aplicar as estratégias do curso robô-milionário mas claro antes de eu te passar esse conteúdo deixa o seu like por favor, compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa ganhar dinheiro nessa quarentena. Você vai estar tá ajudando também essa pessoa. Deixe um comentário aqui embaixo, tá bom? Para você me ajudar no engajamento e esse canal crescer também cada vez mais, tá? Vamos lá. É essa é a sua dúvida também você tem essa dúvida aí é, de para quem que você vai vender depois que você fizer fizer o curso robô milionário como que vai funcionar tudo então a principal dúvida do pessoal é essa né as pessoas pensam que vão vender depois que, que estudar o curso robô milionário para para para os amigos no perfil do Facebook sendo gente que não funciona dessa forma tá no curso robô milionário você vai aprender uma estratégia profissional de vendas tá você vai aprender técnicas e estratégias para fazer com que você consiga realizar vendas todos os dias em piloto 100% automático agora para para pensar aqui comigo se o curso promete para você que você vai conseguir realizar vendas em piloto automático como que você conseguiria fazer isso vendendo somente para amigos no seu perfil do Facebook? Então, automaticamente a gente já exclui aí essa opção de que você vai ter que se expor e ter que vender para os seus amigos dentro do, do seu próprio perfil, tá? Eu vou entrar aqui em uma conta de, de um perfil meu, vou estar tá tampando algumas informações, o que que acontece? Eu expliquei que nós vamos trabalhar profissionalmente, tá? Nós vamos aprender dentro do curso Robô Milionário, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? O link do, do site oficial do curso. Lá dentro você vai aprender a fazer anúncios patrocinados. Você vai precisar de um Facebook, beleza? Mas você não vai usar o seu Facebook em si para vender para os seus amigos não pode excluir essa opção isso não vai acontecer nós vamos usar o Facebook para criar um business manager o que é que funciona isso vou explicar para você business manager é o gerenciador de anúncios do Facebook É a parte aonde o Facebook ganha dinheiro ele cede espaço no Facebook para você anunciar para o público específico que você quer vender um produto Ah, brenda eu tô aqui promovendo um infoproduto que ajuda mulheres a emagrecer em casa custa 100 reais e a minha comissão é 50 eu quero vender como que eu faço você vai vir aqui no seu perfil do facebook ó. lá no curso você vai aprender tudo isso passo a passo você vai clicar aqui nessa setinha e você vai vir aqui em gerenciador de negócios no seu não vai ter nada criado você vai criar um gerenciador de negócios para você Tá bom? Depois que você clica nessa opção, depois que você clica, cria um gerenciador de negócios, conforme o curso vai ensinar passo a passo, você vai cair nessa tela e você vai já vai estar apto para criar anúncios, tá? Anúncios patrocinados. Já já aconteceu com você? De você, por exemplo, estar tá lá com seu celularzinho, né? A sua timeline lá, vendo as suas coisas, vendo um vídeo engraçado. Aí do nada, bum, aparece um anúncio aqui para você de uma pessoa no meio da timeline ali. Um vídeo, algum texto, você vê escrito lá em cima, patrocinado e tal. Então é dessa forma que você vai vender. Você vai criar anúncios dentro desse gerenciador de negócios aqui para pessoas que têm interesse no produto que você tá vendendo. Isso é mágico, tá? Isso é mágico. Por que que é mágico? Porque você tem um produto que soluciona a dor de um público. Ah, tem um público que quer aprender a ganhar dinheiro. O Facebook aqui dentro do gerenciador de negócios, ele te mostra qual é esse público, aonde que está esse público. Você simplesmente faz um anúncio conforme o João Pedro ensina dentro do curso Robô Milionário. né? Você vai pegar esse anúncio e vai direcionar para pessoas que querem aprender a ganhar dinheiro online. Pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem aprender inglês, pessoas que querem aprender a tocar violão. E você se afilia a produtos que ajudam as pessoas a solucionar esses problemas. Você cria esses anúncios aqui dentro do gerenciador de negócios. Tá? sobe seus anúncios e aí o que, que vai acontecer as pessoas vão lá na sua fanpage que você vai aprender a criar também dentro do curso tá passo a passo as pessoas vão te chamar lá na fanpage ah, eu tô interessado em comprar esse, esse curso de violão que você está promovendo tá aí o que acontece quem vai responder o seu cliente é o robô ah é aí que entra o robô milionário é um robô que aonde as pessoas vão chamar lá no chat e esse robô vai atender por você ele vai fazer a venda para você óbvio depois de configurado por você beleza nada funciona da noite para o dia ou com pisca alerta o robô vai fazer tudo para você não você vai aprender a configurar esse robô tudo em aulas didáticas fáceis de aprender passo a passo tá bom então é mais ou menos dessa forma que, que tudo funciona então tira da sua cabeça que você vai ter que vender no seu perfil para seus amigos você vai ter que se expor, você não aparece em momento algum, você consegue subir uma campanha hoje e amanhã já está realizando vendas se você acertar o público, acertar o produto, tá? Claro, obviamente, tudo isso passo a passo com o suporte do João Pedro, suporte para os alunos, tá bom? Você pode ficar tranquilo com respeito a isso, tá? Novamente, lembrando, o link do treinamento vai estar aqui embaixo na descrição, se você quiser tirar mais algumas informações, eu vou deixar alguns contatos meus aqui embaixo também, tá bom? Para você tirar dúvida e, claro, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, é, na aba de comentários, para me ajudar no engajamento. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, comenta qualquer coisa aqui embaixo, só para me ajudar no engajamento, por favor, se você gosta de mim e do meu trabalho aqui no, no YouTube, tá bom? E se eu, claro, te ajudei com esse vídeo. Beleza? Um forte abraço e eu te vejo aí em um próximo vídeo.